What's up, learners? Aqui é o Junior Silveira, sou professor de inglês online e esse aqui foi o primeiro carro que eu dirigi nos Estados Unidos. Afinal, quanto custa o mesmo carro no Brasil e nos Estados Unidos? Vamos pegar, por exemplo, um carro qualquer, vai. Um carro aleatório. Deixa eu ver aqui. Ah, vamos pegar um Mustang. Um Mustang azul. Vai, Mustang azul. Quanto custa um Mustang no Brasil? Fiz umas pesquisas aí e eu achei o valor de 299 mil reais. Eita! Agora vamos ver o mesmo Mustang nos Estados Unidos. Quanto custa? Fiz uma pesquisa rápida aí e eu achei o valor de 39 mil dólares. Mesmo fazendo vezes 4, arredondando aí a cotação do dólar, não dá nem o valor aqui do Brasil, não chega nem perto. Isso sem falar no IPVA, hein? Porque aqui no Brasil temos que pagar um absurdo para andar nas ruas esburacadas. Você sabe como é, na verdade? Já lá nos Estados Unidos, o IPVA é calculado pelo peso do carro. Logo, caminhões e caminhonetes pagam mais caros e carros pequenos eles pagam IPVA mais barato, né? em torno aí de 50 dólares. O licenciamento já está incluso nesses 50 dólares. E o seguro obrigatório não existe. E o IPVA deles é pago no dia do aniversário do condutor. Assim, o governo recebe o imposto é, o ano inteiro, porque muitas pessoas fazem aniversário todos os meses, né, todos os dias, e, e, e não é concentrado não é tudo concentrado em um mês, como é aqui no Brasil que nós pagamos em janeiro, na é verdade? E vocês se lembram daquele Dodge que eu dirigi, que eu mostrei no começo do vídeo? Eu tenho uma história com ele muito engraçada para compartilhar com vocês. Eu estava eu indo jantar com a minha namorada na época, né? hoje minha esposa, e no meio do caminho eu fui parado por um xerife. Na hora me veio aquela cena dos filmes americanos, sabe? Eu imaginei o xerife com a, com a estrela no peito, de chapéu, com as rosquinhas no, no bolso, né? E, um, e uma curiosidade aqui, ó. Todas as vezes que você for parado por um policial, não desça do carro, hein? Fique com as mãos no volante e fica sentadinho até ele chegar em você, ok? E aí foi o que aconteceu. Ele chegou pra mim, né? Desceu do carro, veio até minha janela e me perguntou se eu sabia por que eu tinha sido parado por ele. Eu, obviamente, disse que não. E o motivo era o seguinte, adivinha só qual era o motivo? Eu tinha esquecido de ligar as lanternas do carro. Olha só, coisa mais, mais besta. Mas tem que dar um desconto pra mim, né? Pois eu era acostumado a dirigir os carrinhos mais simples do Brasil, né? E aí quando você aluga um carro desses, um carrão desses, mal sabe como ligar o rádio. Resumindo, eu acendi os faróis e ele me liberou. Simples assim e uma das coisas que me salvou foi o inglês ainda bem que eu sabia falar inglês para me comunicar bem com o xerife né eu tenho certeza de que eu não teria resolvido o problema tão facilmente se eu não soubesse inglês então a moral da história é o seguinte esteja sempre preparado o inglês uma hora ou outra vai bater na sua porta e aí vai estar preparado para as oportunidades